E aí rapaziada, salve, salve, me chamo Dekai e seja bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pois é rapaziada, hoje tem muito tempo que eu não trago esse tipo de conteúdo para vocês, mas hoje eu resolvi trazer, me arriscar novamente, né, porque aconteceu coisas sobrenaturais dentro da minha própria casa, então por isso eu parei de acender vela, eu parei de fazer tudo relacionado ao tipo de conteúdo de vela dentro da minha própria casa. Mas hoje nós vamos testar... Um ritual bom, rapaziada. Eu não vou falar muito sobre esse ritual porque eu vi esse ritual na internet. Vou deixar preparadas as coisas já lá dentro e depois vou voltar para vocês tudo certinho. Mas isso basicamente se denomina com uma entidade aparecendo, alguma coisa assim, é, tal de cão do inferno e tal. Só que antes do cão do inferno aparecer. Tem uma entidade que aparece logo em seguida, rapaziada. Pois é, mano. E nesse tipo de conteúdo, eu espero que vocês gostem. Então você que é novo aqui no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Tamo junto e bora lá pro vídeo. Valeu, falou e fui. E aí rapaziada, salve salve, sejam todos muito bem vindos aqui a esse vídeo E bom rapaziada, pra quem não sabe, há um tempinho atrás eu fiz um ritual aqui Que era o ritual do cão do inferno rapaziada e mais, mais ou menos se baseia nisso aqui Vocês podem estar tá vendo, não sei se está pegando direitinho, mas é, é isso aqui Eu acendo as velas, deixo o círculo aqui Da última vez eu não fiz, não, não fiquei com uma proteção muito boa Eu não fiz o círculo de sal, só acendi a vela e fiquei segurando aqui e aconteceram as coisas macabras ali, aconteceram as coisas macabras aqui dentro de casa E bom rapaziada, aqui é onde fica as coisas que eu gravo pro meu canal E aqui caso aconteça alguma coisa, a pistola tá aqui Então ela já tem a mira laser, já tem tudo certinho Já é uma pistola, já acoplada para caso dê algum problema E bom, como esse ritual se baseia? Basicamente eu vou ficar dentro desse círculo e dentro desse círculo aqui eu vou estar tá fazendo uns assovios. Olha, olha rapaziada, não sei se você tá pegando, mas a vela tá saindo fumaça, ó. A única vela. Parou agora, rapaziada. Parou agora. Ela voltou de novo. Eu chego perto para. Ó. É a única vela, rapaziada. Então, eu acho que esse negócio não vai dar bom, velho. Eu não gosto de fazer isso aqui devido ao que aconteceu comigo. Ao ser para trás desse quarto aqui mesmo, sem ter ninguém dentro de casa. Tem um vídeo no meu canal, mas eu acho que eu excluí ele. Então, né, não tem mais o um vídeo no meu canal. Mas tinha no, no caso que eu ia gravar um vídeo, acendia a vela aqui. Rapaziada, tô vendo uma luz lá fora, velho. Tô vendo uma luz lá fora. Puta que pariu. sozinho em casa. Pariu. Eu fico em silêncio. Para. Eu botei o foco da lanterna lá. Qualquer coisa. essa aqui. Tem pele, rapaziada. Tem pele. Hein? Quem tá aí? Quem tá aí? Puta que pariu. Pra que que eu fui deixar a joia sair? Justamente hoje. Mano... Eu não tô nem com posição pra segurar a lanterna. Quem tá aí? Eu nem comecei o ritual, rapaziada. Nem comecei o ritual, já tá... Já tá assim. Se for algum tipo de espírito ou entidade, se manifeste. Mano. Acho que... Opa. Tô vendo uma luz ali, rapaziada. Quem tá aí? Puta merda, velho. Oh. Tem alguém ali, rapaziada Tem alguém ali Eu tô armado aqui, hein Puta que pariu, eu não vou sair do circo Puta que pariu Eu tô armado, sai fora Puta merda, velho Rapaziada, não sei se eu vou atrás não, velho Não sei se eu vou atrás Quem tá aí? Rapaziada Lascou Ali, ó Mano Acho que tem alguém aqui mesmo Quem tá aí? Puta que pariu. Eu acho que meu, é o lugar mais seguro lá fora, velho. Não vou sair desse círculo de sal, não. Acho que é alguma entidade. Acho que é alguma coisa maligna. Se não é uma entidade. Se não é entidade, rapaziada Alguém entrou dentro da minha casa pra tentar fazer alguma coisa comigo Mas como viu que eu tava armado não, não, não deu continuidade Mano, eu não sei o que que é isso Rapaziada, eu não sei o que que é isso, velho Vou ficar aqui Espero que não dê nada de ruim Mas eu já tô com a arma aqui na mão A luz ele tá branca rapaziada. Quem tá aí? Tá abrindo a porta. Ô oh. cachorro não se manifestou, velho quem tá aí? Eu vou ficar no círculo de sal Olha Rapaziada, não sei se você está vendo ali na câmera Mas tem uma barata, isso não é bom Isso não é bom Aqui não costuma dar barata Eu tô com veneno em tudo aqui Mano Eu vou ficar desarmado um tempinho Mas olha Eu não esperava nada por isso. Falei eu sair do círculo de sal. Quem tá aí? Eu tô falando, rapaziada. Mano, não. não. Eu acho que eu vou sair. Mano. Ô, oh, eu tô armado. Foi alguém para parar com a brincadeira? Mano, ouvi uma parada aqui dentro. Eita, tá lá dentro Oh Oh Quem é você? Quem é você? Vou lá não Vou lá não que eu tô meio cagado já E não é brincadeira, rapaziada Eu tô sozinho Então não tenho muito o que fazer Não sei se eu ligo pra alguém, pra algum dos amigos Mano, que calhaço Quem tá aí? É a segunda vez que eu acho que tem alguma coisa aqui. Tá arrondando por lá. É a segunda vez, rapaziada, que eu me deparo com algo ali. Fecha a janela. Ô, oh, se você estiver aí, eu tô armado. Vamos parar com essa brincadeira? Se for alguém, eu tô armado, hein? Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu vou pegar essa, essa pessoa Que tá fazendo esse tipo de brincadeira E se der certo Eu vou trazer no canal pra vocês Mano Que horripilante, velho